Então, o meu, o meu processo evolutivo abriu uma carreira aí de gente que catou no ar esse negócio e pegou. E eu tive processos assim de alunas minhas, que é a Tauana mesmo, que era uma pessoa que fez muito vídeo comigo, ela me encontrou na mente cinco vezes. Então, quando ela pensou em ser fichas, ela me achou na internet. Quando ela pensou em fazer marketing, ela me achou, ou seja, toda a mensagem que eu achava e eu lia, ela recebia. Isso prova que tem uma consciência que é a única, a gente está tudo dentro de um bolo só. Então, dependendo do dial que você põe ali na sua rádio, dependendo do canal que você vira ali na sua rádio da consciência, você vai estar tá conectado com a Fernanda, com um monte de gente. Então, assim, é um processo de responsabilidade de cada um, de fechar no seu mundinho, entender você, se amar e ser grande. Porque nesse momento você está transformando o mundo inteiro. E esse é o momento que eu acho que todo mundo... Quem está espalhando medo, tá lá na, no canalzinho do medo. A galera tá tudo gritando. Aqui a gente está no canal evolutivo. estamos todo mundo feliz, se encaixando, alinhando. Então, assim, né? Exato. Todo mundo tem o seu canal. Então, verificar essa frequência aí é a coisa mais importante. E a gente está colaborando aí com a frequência da, do vírus positivo, do amor, da positividade e do entendimento. Porque eu acho que o primeiro amor é por nós mesmos. Amor, Sim. entendeu, sei quem eu sou. Não importa... Como diferente eu seja do outro, é por isso que eu sou especial, entendeu? Quanto mais diferente você é, mais você, você aceita e se ama, e isso é muito grande pro universo inteiro, entendeu? Exato. Isso daí que, que você falou é muito importante porque nos mostra o quanto a gente tem o poder de escolha, né? Sim. A gente não tá assim, pô, tá todo mundo falando coisa ruim, beleza, tá todo mundo falando coisa ruim. Você vai continuar falando ou você vai mudar esse disco e vai falar outra coisa? Qual que é a sua escolha diante Sim, disso? Porque, por exemplo, eu mesmo, não liguei a televisão, não sei o que tá acontecendo, eu não vi nem falar. Alguém chegou para mim e falou que tá sabendo do coronavírus, e aí depois que eu fui saber. Então, assim, é da grandeza que tava tomando. Eu sabendo, entendeu? Tava perdido no meio do negócio, tava pensando, tô até com esse negócio, eu não sabia. Mas pra <risos> mim não existe doença, não existe doença. Então, tem cinco anos que eu não sei o que é um médico, não sei o que, que é isso. Para mim, se eu tenho uma dozinha de garganta, é uma limpeza. É uma limpeza do meu corpo. Passei lá, sei lá, quanto tempo comendo arroz, e o arroz transforma o meu corpo, que é uma outra fase do processo que eu estava ensinando para a galera do quantum diet. Que é, qual a minha intenção quando eu estou comendo esse alimento? Essa intenção, se eu te colocar a intenção, fazer a meditação contemplativa que é o que eu, eu indico, o tipo de meditação que é o que você determina que aquele alimento faça no seu corpo, você muda a sua vida com qualquer alimento. Você, você passa pela vida comendo um arroz, que eu não tinha dinheiro para comer e comecei a testar o arroz. E eu cheguei numa fase do meu corpo melhor do que na época que eu comia três em 3 horas Por quê? A intenção muda tudo Então Exatamente. a gente tá caminhando para um negócio muito foda Um mundo sem fome, um mundo sem pessoas morrendo Não acredita em doenças, só saúde E aí você tem que sair, todos nós temos que sair dessa energia entendeu? Alguém te mandou alguma de vírus, já, já nem tá sabendo mais de vírus Ou manda uma mensagem positiva, entende? Então eu acho que hoje eu, por exemplo, sai de todos os grupos do WhatsApp Começa a viver sua vida nova Muda de telefone, muda de lugar Então, assim, eu acho que Todo mundo tem muito potencial para ser regaçado, arrebentado Correntes, só que a galera ainda tá Muito no medo, então vai, gente O mundo inteiro tá esperando Por uma visita de vocês E tem que